E saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! E hoje vamos continuar com Mighty Muffin Power Rangers! E agora o é Verde! Para enfrentar Tommy, eu vou escolher Jason! Hora de mofar! Primeiro Primeiros Patrulheiros de Massa! E olha o Goldar aí! Aí está ele! Precisamos do poder mega sorte. E agora, Dragon Tira É isso aí! E agora a batalha mais épica da história dos Power Rangers! Isso aí!